Oi, sistema agroflorestal ou implantação de sistema agroflorestal. Vamos dar uma olhada na participação da comunidade. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Eu sou o Evandro Sanguineto, muito agradecido por acompanhar o canal. Essa sequência de vídeos é da implantação de um sistema agroflorestal aqui em Piranguim, no sul de Minas Gerais, próximo a Itajubá. Vamos ver o depoimento da Vozinha e da netinha, que pela primeira vez estão participando de alguma coisa assim. Então, como voluntárias, e também a participação de Fábio, que não tem nada a ver com, com terra nesse sentido, porque é de formação engenheiro, mas tem uma propriedade ali por perto e pensa em incorporar todo esse trabalho na propriedade deles. Vamos dar uma olhada. Estamos aqui agora com a Neuza e com a Maria Luísa, né? a vozinha e a netinha. <risos> que vieram participar também, e a netinha é novinha ainda, 10 aninhos, né, Maria? Isso, legal. Mas deixa eu pedir para a e a Maria se apresentarem e também contarem para a gente o que elas vieram fazer aqui. Eu já estou sabendo que elas estão vindo de um pouco longe, estão vindo de São Paulo, nós estamos no sul de Minas. Né? O que, que trouxe vocês por aqui, o que estão achando do trabalho, se já fizeram alguma coisa parecida com isso alguma vez, por favor. Meu nome é Neuza, vim da cidade de Itapira, São Paulo. Vim a convite da minha neta, a Daniela, que é do Grupo da Veracidade. Nada, nunca fiz nada parecido, mas estou adorando esse povo, esse povo mineiro muito bom, muito calor humano eu estou sentindo aqui. Enfim, estou adorando mexer checo a terra. E a minha neta, por sinal... <risos> Ah, fala um pouco. Eu também estou gostando muito. Mas você quem é? Né? Ah, que é isso, isso eu tenho 10 anos, ah. eu vim também lá de Itapira. E eu estou gostando muito, eu nunca tinha trabalhado com nada parecido. Eu vim ao convite da minha prima, a Daniela. E eu vim com os dois avós e eu estou gostando muito. A gente está aproveitando muito eu tô vendo que vocês são trabalhadeiras, né? com enxada na mão, <risos> né? ancinho é na engraçado. mão, cavadeira. É. Vamos mostrar porque viemos. Porque viemos é. né Mas estou adorando, vou levar isso para minha casa também. O que eu aprendi aqui, Sim. posso levar para minha casa. Eu tenho lá um espaço. Tem um terreninho Tem lá um que terreninho. dá para mexer? Vou fazer isso que eu aprendi aqui. Sim, oh, legal. legal, quanto muito mais legal. gente fizer essas coisas, melhor. Muito legal, muito legal mesmo. Então, você indica para o pessoal que, que possa receber o trabalho do, dos meninos, que a ONG ainda tem várias cidades para atuar Nossa, aqui no sul de Minas, lindo, né? Super. É muito se tiver a oportunidade, queria, gostaria de estar presente nos outros também. E mesmo para criança e adolescente, pode ir? Pode. Tranquilo, tranquilo, tranquilo é um não tem perigo. Principalmente para Maria, eu acho que para Maria vai ser uma coisa assim que ela vai levar para resto da vida. Vai falar com os professores, vai ter muito assunto na sala de aula. Isso vai ser muito bom, um aprendizado muito bom. Vai ficar famosa que vai, vai para o YouTube. <risos> vai poder mostrar para a professora, para os coleguinhas também. É. é, vai ter Previas, bastante ó, coisa tá para a gente ver ainda, né? Isso é legal, muito legal. Gostariam de deixar algum recado aqui para os nossos telespectadores do YouTube? Eu queria que eles, se eles tiverem a oportunidade, venha conhecer, porque é muito legal, é muito. É uma coisa diferente, uma, uma oportunidade que eu nunca tive e que eu estou gostando muito. Se a Maria mandou. Tá falado. <risos> tá falado. Embaixo. Isso. E Neuza quer <risos> deixar um recado? Também. Que as pessoas dêem mais valor à terra. Sim. Sabe, a gente aprendeu isso aqui. Valor à terra, valorizar, que isso aqui. Tudo que planta dá, com muito amor, carinho, vai para a nossa mesa. Com é assim certeza. É. é daqui que, que, sai, que sai tudo. Que sai tudo, que sai a gente. A Sabe, gente é o sai, que é, a gente come é. e o que e come e vem onde da a terra. A gente vai também. Sim. E para onde a gente vai também. é Eu Espero demorar um é pouquinho, né? <risos> então tá bom, muito agradecido pelo depoimento de vocês. Obrigada. É, bom dia, meu nome é Fábio, sou Bens é, tem aqui uma propriedade aqui na região de Piraguinho, é, eu vim fazer esse curso de Sistemas Agroflorestais é, em função da minha irmã, ela que me convidou, ela me botou nessa gelada. Agora é o seguinte, eu conhecendo aí, nesse, hoje, nós estamos no segundo dia, eu vejo que isso é uma solução para o futuro, a gente é, tem isso aqui como solução. Eu acho que seria muito interessante que as pessoas conhecessem esse projeto, eu achei muito bacana, é um projeto ambiental da Copasa, uma iniciativa muito legal da Copasa, que ela também com esse projeto Ela tenta garantir o manancial aqui em Piranguinho, que na época de 2004, se não me engano, passou por um problema muito grande aqui de falta de água. Tá, e você já tinha feito algum trabalho nesse sentido? É, você não é agricultor? Não, eu sou aposentado, sou engenheiro eletricista, já aposentado. É, nunca, essa propriedade que nós temos aqui, a gente sempre usou só para lazer, só para finais de semana. É, meu pai já tinha essa propriedade há mais de 50 anos, já é falecido e deixou para a gente. Então hoje nós estamos vendo a propriedade com outros olhos, não é só de lazer. A gente isso é uma opção, uma opção de futuro que nós temos, é essa aí. Tá, a tua propriedade é nessa mesma microbacia, mais na cabeceira. É, mas a, a, a jusante que a gente fala aqui, mas subindo um pouquinho, é bem próxima aqui, muito próxima. E nós, nós temos interesse em implantar lá. Ah, legal, então, não querem reproduzir igual, esse trabalho por nós queremos lá. Não só nessa configuração aqui, uhum. mas uma configuração que dê para conviver com gado, que tenha também tá. essa opção. Tá, é, o, o pessoal ainda resiste um pouco a essas novidades, né? Você tem conversado com, com produtores aqui da região, é, como é que eles estão enxergando esse trabalho? Bom, eu não tenho conversado, não, pelo fato de eu não ser aqui da região. O que eu uhum. sinto. É, eu vou dar o depoimento meu com relação a, que eu sou um curioso, sempre leio. É, eu vejo que é, falta conhecimento para as pessoas. Né? Não tem forma mais adequada do que está sendo feito aqui. Né? Não usa. Nenhum é, defensivo agrícola, nada químico, é tudo orgânico e é única exclusivamente só convivência de espécies. É uma coisa que nunca paramos para pensar. Aqui é, uhum. vão conviver é, espécies frutíferas e, e, e nativas, vão conviver uma ajudando a outra. Então é, sim, é uma coisa extremamente ecológica, extremamente inteligente, extremamente técnica. Né? E, e aqui eu vou deixar os parabéns a. A Universidade de São Carlos aí, o pessoal muito qualificado, nós temos aí o, o Fernando Google, que é o, o rapaz que é aqui, que o rapaz é uma psicopédia, é ambulante, nunca vi como que ele legal. tem conhecimento, e aí a gente vê que ele fala com propriedade, né, nada assim, é, é, decorado, né, a gente vê que, que é a experiência dele mesmo, Sim. É, isso é muito importante, é legal, eu acho é, nós temos a é, intenção de, de participar do projeto. Primeiro que é importante a gente estar tá garantindo o manancial aqui. Eu não sei quantos habitantes tem aqui nessa micro-região, mas eu acredito que no mínimo umas 800 pessoas aqui acho que usufruem dessa microbracia aqui. Eu acho que é um projeto importante. Parabéns aí à iniciativa da Copasa. É louvável, extremamente louvável. Tá? Tá, o pessoal deve reproduzir esse mesmo... É, módulo aí de, de curso em várias <coughs> cidades do sul de Minas Isso. É, vale a pena participar? nossa senhora, se não participar estão perdendo uma oportunidade de ouro, não tem, isso aqui é um, é um presente, eu vi isso aqui é o é, é um presente de... Poxa, não tem nem o que falar, se não e aproveitar... De grátis, né? Porque vocês grátis, não pagaram né? nada para é, fazer o curso. Não, não pagamos nada, não. É, porque é, é grana do, do Banco do Brasil, é, Copasa né? É, um e tudo projeto mais, né? ambiental do, do Banco do Brasil com a Copasa, né? Sim. E, graças a Deus, a gente agradece a Deus até a possibilidade de piranguinho estar participando disso aí, senão a gente não estaria é, também sofrendo isso aqui, né? E quer deixar um recado aqui para os nossos telespectadores? Quer dizer Olha, alguma eu, coisa? O que eu acho é o seguinte, primeiro ponto, eu acho que a pessoa precisa abrir a mente, né? Nós estamos passando por uma série de transformações climáticas, isso aqui não vai transformar em nada, isso só vai ajudar o, o, o ecossistema e, e o convívio aqui, é o convívio natural entre espécies, entendeu? Então não tem defensivo, não tem nada, é isso aqui opção de futuro, não tem outra opção. Não tem a gente faz parte, não está a parte. É, é, nós, né? somos assim, nós vamos ser o, o, o grande beneficiário disso tudo, né? Então, só tem ganho, não tem, ninguém perde, ninguém perde. A natureza só ganha, nós só vamos ganhar muito mais né, com isso. Né? Legal, é isso muito aí. agradecido. Fala. Eu agradeço a possibilidade de estar participando aí. Legal. Tá é isso aí. Então, você chegou até aqui, muito agradecido novamente, dá um joinha, um like, um gostei e compartilha com os amigos, se for o caso. E principalmente, se quiser, tiver experiências legais aí que você tenha feito e que queira compartilhar com a gente, dá uma olhadinha no link aí embaixo na descrição, nós temos um grupo no WhatsApp e é possível você chegar e trocar ideias e conhecer de um punhado de coisas que a gente tem visto por aqui. Então, sistemas agroflorestais, agroecologia, design ecológico, saneamento ecológico, água preta, água cinza, é, é, ventilação cruzada, bioconstrução, iluminação passiva, um punhado de coisas que a gente já tem visto aqui ao longo desses quase dois anos de vídeos. Então, por hoje é isso, um grande abraço e até a próxima!